Jesus disse, Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falsos testemunhos, não prejudicarás ninguém. Honra o teu pai e tua mãe. Ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude.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 e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje com a liturgia da igreja, 28º domingo do tempo comum e a liturgia vai nos apresentando uma catequese a respeito de Jesus de Nazaré, o caminho itinerário de Jesus da Galileia para Jerusalém, aonde ele será morto, crucificado pelos doutores e pelos mestres da lei E neste 28º domingo do tempo comum A palavra de Deus nos diz que ela é viva, eficaz E mais cortante do que uma espada de dois gumes Penetra até dividir alma e espírito Não para machucar não para nos ferir, mas ao contrário, é para nos curar. É para que nós baixemos o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência e sirvamos a esta Palavra de Deus que penetra na nossa vida, se nós nos abrirmos a ela, porque a Palavra de Deus respeita a nossa consciência, ela respeita o nosso coração, não invade a nossa vida, se nós não dermos abertura à palavra de Deus. A palavra de Deus é educada e respeita a nossa liberdade, porque Deus nos criou livres, tão livres que nós, nesta era moderna, estamos vivendo aí uma grande revolução no ateísmo pessoas que se dizem não acreditar em Deus e Deus respeita a liberdade dos ateus não querem acreditar em Deus Deus respeita não castiga os ateus por não acreditarem nele porque Deus conhece o nosso coração sabe da nossa liberdade, respeita e tem esperança, e tem fé em nós. Nós até, não, nós até podemos não ter fé em Deus, mas Deus, Ele acredita na nossa conversão. É um Deus itinerante, que faz história conosco, que se mistura na nossa vida, que toca o solo da nossa existência, que não nos abandona, mas que caminha conosco, pelos caminhos da nossa história, seja ela na minha vida pessoal, individual ou enquanto comunidade aqui reunida na nossa vida coletiva. Primeira leitura, tirada do livro da Sabedoria, é um dos livros do Antigo Testamento, o último livro, não na ordem canônica, como está escrito na Bíblia, mas na ordem cronológica. O Livro da Sabedoria foi escrito no século I antes de Cristo, portanto trata-se de um livro bem recente, comparando-se com outros livros do Antigo Testamento, escritos aí até 10 séculos antes de Cristo. E aqui o autor, provavelmente um judeu de língua grega, faz um louvor, um hino à sabedoria Exalta a sabedoria Diz que rezou a Deus Pediu sabedoria Pediu prudência E a sabedoria e a prudência Lhe foi concedida Alguns dizem que é Salomão No entanto Não temos aí fatos históricos Que comprovam Mas não interessa O que interessa é a mensagem Que a palavra de Deus Quer nos conduzir Quer nos transmitir Quer nos orientar E o autor diz que preferiu a sabedoria A toda a riqueza A todo cetro de ferro Aos grandes palácios As grandes mansões As roupas Brocadas ali De ouro A prata O bronze Diamante Enfim Seja qual for a riqueza que venha em nosso coração. Ele preferiu a sabedoria do que tudo isso. E a sabedoria lhe foi dada. Porque a ela não se iguala nenhuma pedra preciosa. Porque a seu lado todo o ouro do mundo é como um lixo. Não adianta ter muitas riquezas. Precisamos dos bens materiais. Eles são essenciais na nossa vida sim, mas até um certo limite. Quando os bens materiais me escravizam, aí é que se torna o perigo. Quando eu fico escravo do dinheiro, quando eu fico escravo dos bens materiais, da moda, da mídia, das propagandas, com aquela ilusão de que o último celular é que vai me fazer feliz, vem a frustração porque lança-se um celular hoje e amanhã já vem um modelo mais novo. E parece que isso vai se tornando uma fome insaciável dentro do nosso coração e a gente nunca consegue preencher, porque somente a Palavra de Deus é que preenche o nosso coração se nós dermos abertura a esta Palavra se nós acolhemos o Espírito da sabedoria, porque do contrário, o Espírito da sabedoria vai respeitar a nossa liberdade, se nós fecharmos o nosso coração ao Espírito da sabedoria, Ele não vai entrar, não vai penetrar no nosso ser, porque Ele respeita a nossa liberdade, não quer invadir a nossa casa, não quer invadir o nosso ser, se nós não nos abrirmos a este espírito de sabedoria. E é justamente isto que o Evangelho vem nos falar hoje, nos apresenta alguém que veio correndo aos pés de Jesus e se ajoelhou perguntando, Bom Mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus vai perguntar, por que me chama de bom? Só um é bom, e é Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, toda glória. É claro que Jesus é Deus, mas Ele quer honrar o Pai, Criador de todas as coisas, do céu e da terra, de tudo que existe, visível e invisível, e inclusive Criador de todos nós, e aqui estamos para celebrar, contemplar a sua santa palavra. E aí Jesus vai perguntar a ele, tu conheces os mandamentos da lei de Deus? Não mate, não cometa adultério, honre seu pai e sua mãe, não levante falso testemunho, não roube. E aí esta pessoa diz que, tem observado, segue na risca todos os mandamentos da lei de Israel. O que não é ruim, o que é bom, mas faltava uma coisa. A sua segurança estava não na misericórdia, em crer na bondade de Deus, em crer na misericórdia de Deus, mas a sua segurança estava voltada para ele mesmo, por praticar a palavra de Deus, por praticar todas as, reis, as leis religiosas, ele se achava digno de ganhar o reino dos céus, mas estava ainda um pouco inseguro em relação a outras, a outras questões. Então, Jesus vai dizer para ele, é bom que você, que bom que você pratica, que você observa as leis. Mas ainda falta uma coisa para você. Vai, vende tudo o que você tem, segue-me. E depois você terá o tesouro no céu. E a palavra de Deus nos diz que este homem, esta pessoa foi embora triste, abatida, porque estava pegada aos seus bens, praticava todas as leis religiosas, mas não se desprendia de seus bens, não colocava seus dons a serviço da comunidade, dos pobres, dos carentes, não se trata de vender tudo o que tem, mas de dividir-se caso, lhe foi concedida a riqueza material que ele distribua os seus bens entre os pobres para que todos tenham dignidade, para que todos tenham pão à mesa. Caríssimos irmãos e irmãs, o mundo ele produz 4 bilhões de toneladas de alimento todos os anos, 4 bilhões de toneladas Desses 4 bilhões de toneladas de alimento, 50% é jogado fora, jogado no lixo. E eu não estou falando coisa da minha cabeça, é pesquisa isso. Ou seja, 2 bilhões de toneladas de alimentos são jogados fora. E quase 2 bilhões ou mais bilhões de seres humanos no mundo passam fome, morrem de fome... E a pergunta que nós devemos fazer é a vontade de Deus ou a ganância dos grandes, dos poderosos deste mundo, que tendo seus bilhões na, na conta, prestam alguma assistência sim à humanidade, ajudam mas se abrissem mais, poderia distribuir mais os seus bens e toda a humanidade, todo ser humano, sem exceção, Teria vida digna, mas nós somos gananciosos, queremos guardar só para nós e não queremos dividir os nossos bens, não queremos colocar no comum. E talvez não precisa nem ser rico, viu? Tem aquele pobre que é ganancioso também, que pode ajudar de alguma maneira, mas está fechado em si mesmo, no seu egoísmo, na sua arrogância na sua ganância, na sua autossuficiência, e está fechado ao Espírito de sabedoria, ao Espírito da Palavra de Deus. Não quer saber de Deus, não quer deixar que o Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria, penetre no seu íntimo e modifique a sua vida, modifique a sua existência, para que tenha boas condutas, Boas ações, boas atitudes. Diz não à palavra de Deus, e a palavra de Deus, como eu disse, vai respeitar a nossa liberdade, porque Deus não quer ninguém obrigado atrás dele, ele quer pessoas que o sigam de livre e espontânea vontade. E à medida em que nós vamos nos abrindo e nos aderindo, a Palavra de Deus, ela vai modificando as nossas atitudes, a nossa vida, o nosso ser. Quando nós deixamos o Espírito de Deus penetrar em nós, a nossa vida muda. Começamos a fazer aquela questão da metanoia, né? Mudança de dentro para fora do nosso ser, da nossa existência. E o amor vai se concretizando nos atos da nossa vida, porque amor não pode sobreviver de teorias. Não basta dizer à pessoa amada, eu te amo, se você não demonstra isso com gestos concretos. Palavras sem gestos são palavras vazias. E o Espírito de Deus é aquele que nos dá vida plena, que enche o nosso ser, que, conduz, que nos conduz ao caminho da história que faz história conosco. Neste 28 o domingo do tempo comum, olhamos para nossa mãe Maria Santíssima, que também disse sim ao projeto de Deus na sua vida, não só naquele momento em que o anjo Gabriel foi anunciar a ela que ela seria a mãe do Salvador, se acaso ela quisesse, viu? Porque se ela não quisesse, certamente Deus encontraria outros caminhos para se encarnar no seio da humanidade. Mas ela não disse não, ela disse sim e se abriu ao projeto de Deus na sua vida. Aprendamos com Nossa Mãe Maria Santíssima, Nossa Mãe do Céu, que ela interceda a Deus por nós e nos conduza até Seu Filho Jesus nesta vida e também na vida eterna, que assim seja. Amém. Professemos a nossa fé. Creio.